Vai? E aí gangue do mal? E a sambadinha? É. Tudo tá, bem? Tá, tá, tá, Nada de sambadinha tá, tá. não, porque o pessoal se apaixonou no Dá reboladinha, Pisou vai no cocô, hein, amor? Credo <risos> <bom>. <risos> não, Então hoje. pessoal, é o seguinte hein? É... Vou precisar Eu tive que ir no, no... Na casa de mangueira ali Pra fazer uma prensa Numa mangueira E aí como muita gente pergunta Onde que eu compro mangueira Qual mangueira eu compro e tudo mais eu resolvi gravar o vídeo para vocês. Aí mostrei lá, ficou muito legal, né, amor? Isso aí. Como, como, é, como é que, é feito, que faz? Como que prensa a máquina, onde é o endereço, tudo. Lá tem o um negócio do freio, lá que muita e gente. O e o preço? E o preço? O preço é super top, porque. Quanto você pagou nesse daí, amor? Esse aqui ficou para fazer esse trampo aqui, a mangueira. A prensa ficou 14 reais, se não me engano. Aí, Só ó. Prensa aqui. Essa é uma conexão de aeroquipe, né? Só, ou eu comprei errado, faz muito tempo já isso que eu comprei. <risos> ou o cara me mandou errado, porque era pra freio. Então ela não prensava legalzinha aqui, essa mangueira aqui. Hum. Ó. E aí ela ficou pingando o um óleo aqui, ó. Aí, aí eu fiz uma adaptação técnica, gambiarra propriamente dita. <risos> e mandei prensar a mangueira pra não perder a conexão, que é meio caro, né? E essa é para alimentar a turbina, sai daqui de trás do cabeçote aqui. Sai daqui, ó. Olha ah, lá, lá, lá, E aí dá Prensada uma também, é. outro lado. Aí passa aqui por dentro, escondidinho, e vem aqui. E no lugar tem tudo, né? Tem a tudo. mangueira. Vocês vão ver aí, é muito legal. A gente tá fazendo isso mais para ajudar os comércios, Sim. né, amor? Porque é, também tá difícil, tá difícil para todo mundo pra e vocês também... Tem bastante curiosidade que eu vejo as perguntas do que vocês fazem aí no, no, nos vídeos, então... E às vezes é um lugar que a pessoa nem imagina que é, faz, né? É, às vezes é pertinho de vocês, ou às vezes, que nem eu. Eu tenho muita coisa que eu vou pra São Paulo comprar. Da minha casa em São Paulo dá 40km. Então, às vezes, ah, não tô achando aqui, eu vou lá onde o Viru falou. Então você vai lá que você vai achar, entendeu? É isso aí, é uma dica Já top. longe comprar coisa, hein? E dá pra tá fazer louco. em várias, né? Dá, pô, tudo só. Isso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui foi feito lá também, ó. Essa prensa. Ah, isso aqui foi uma direitinho. adaptaçãozinha, por quê? Porque eu não queria que a mangueira passasse preta. Isso daqui é mangueira de cobre, ó. É prensa é um pedacinho de mangueira que entra dentro da... Da conexão FTX aqui, ó. Tudo feito lá. Tudo que eu preciso ó, aqui, ó. Da turbina aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. Essa aqui também, ó. É feito também. lá, ó. Tudo prensadinho. Ah, Entendeu? Que top. Então é isso. Deixa eu com o vídeo aí. Tchau. Vai, vai? Vai? Ó, e aproveitando a viagem aqui, que nós está saindo de casa só uma vez por semana, já no caminho vindo embora da a minha casa, é dá uns 3-4 quilômetros do, do, do ferro velho. Aqui é onde eu faço as coisas de mangueira, braço flex. Tudo que eu preciso de mangueira para combustível, para óleo, aerokip, o negócio do freio, que muita gente pergunta lá do freio hidráulico, os, os equipamentinhos é tudo aqui. Ó. ó, mostra o telefone ali, mano. Quem quiser entrar em contato aí com eles, tá? Raposa é, aqui, ó. Ali é a raposa qualquer quilômetro 39 aqui. Qualquer tipo de mangueira. Mangueira para jardim, mangueira pra Mangueira. Qualquer tipo de mangueira eles têm aqui. Quiser fazer mangueira para suspensão ar prensada. É só trazer a medida. Eles têm mangueira, prensa, já faz tudo aqui. Vamos mostrar lá dentro. Lá. Ó, álcool gel. Vem de gel também? Ó, mangueira para compressor. Pá. O cara tem um lava-rápido, VAP, essa... é, é tudo, é um mundo aqui de mangueira. Mangueira de cobre também, ó. Tem gente que gosta de passar linha de combustível de cobre. Linha de combustível? É, tem gente que passa. Passa álcool. De cobre. Eu tô bebendo bastante álcool com o coronel também, não entrava dentro. <risos> Olha lá. Pode filmar aí dentro ou não? Pode, Mostra aqui, irmão A máquina Aí a máquina, ó Essa aqui é a prensa, ó Eu não sei nem como é que funciona Mas, ó Tá vendo, ó Todo tipo de mangueira prensada, ó Eles têm Ó ah, tá. Pra máquina também, né? Pra máquina de terraplanagem, injetora Tudo Compressor a Lava rápido, hidráulica. né? Pra direção hidráulica Pra ar condicionado também? Condicionado alguma coisa Alguma coisa, gente uhum. Quem quiser vir, poder trazer a amostra, Mostra. né? Traz a amostrinha pra fazer, já faz tudo. Freio. Tubinho de freio. Aquele sisteminha que eu já falei lá do freio hidráulico, é aqui também que eu comprei com eles. Que só aquele dali que me entende, ó. Ele tá escondidinho. <risos> aquele ali ele trabalhava numa outra loja, né? Só ele que me, ó, eu quero isso, isso, isso. Ele entendia. É, agora ele chama outra loja. É, é outra, outra loja. loja. Não fala o nome da outra loja. <risos> Eu que não vai ficar bom, não, que ele gosta que o outro que faz... Outro... Ah, ixi, não, não, não é ele, ele entende o que eu quero. Ele mexer com o carro, sei. mexer eu com o carro. É porque as medidas, as coisas, 3 oitavos, 5, eu não sei essas medidas. Aí eu vou lá e explico pra ele o que eu quero e ele me entende. Ele traduz, é. aperta até a a sap, então. Ó, eu uso, aqui, ó, pra quem pergunta qual que eu uso de combustível, eu uso essa daqui, ó. 3 oitavos. Na linha de combustível eu uso essa. É boa, dura até você morrer. Só. Só! Ele tá montando a maquininha ali que ele tem que prensar um negócio bem fininho. Nós não sabemos se vai dar certo ainda, né? mas assim vai. Olha que legal! É uma prensa. Vem daqui, mano. Mostra aqui. Que legal, vai colocando tudo na máquina. muito legal Nossa. Nossa Olha isso Nossa. Que bonitinho É que eu comprei essa conexão aqui, ó Errada Eu comprei essa conexão para Essa aqui é da, de linha de freio Da PTFE E eu tô usando isso aqui para óleo E aí ela não dava aperto. Aí Por isso que eu tô fazendo essa, essa gambiarrinha No lugar certo, né, Lóquio que show! Muito legal! É. Ó, por exemplo, se furar uma mangueira do lava rápido, por exemplo, não precisa trocar a mangueira inteira, ó. Só vem aqui, ó, faz uma emendinha, prensadinha, Sim. não é? Compre um espigãozinho desse, duas buchinhas, prensa ali e já era, não precisa trocar a mangueira inteira. É, tá aí. Acabamento. Não, é a mesma coisa Pensado, Também que, não, Ah, tá aqui, eu não te dei não? Que eu... Achei que tinha te dado O que é isso É Instagram? Não, é Facebook. Facebook? No Facebook Facebook, ó Quem quiser no Facebook, só procurar aqui, ó Brás flex. Aê! Fica bonitinho, né? Tem um charme. Vai é. fazer o carro inteiro. Olha, no, vocês já aqui, ó. Tanto de nip, conexão, ó. Pra fazer aquelas mangueiras prensadas de suspensão a ar, ó. Olha mesmo. Já tem um nipzinho. Aí vocês pegam a mangueira na medida que vocês querem, ó. Por exemplo, ó, ah, eu quero fazer de um quarto, de três e tal, e tal, eu garanto pra vocês que sai muito mais barato comprar direto do que comprar nas lojas de extensão árvore. Pode, pode pesquisar. Opa, e a é, dica do Bidu tá? isso daí? Pode pesquisar. Tá? É só chegar aqui e os caras entendem tudo? Tudo. Você, Você fala assim, ah, eu quero mangueira, os caras vêm e sabem o que é. que é. As redução. Não precisa saber tudo, né amor? Não, eu não sei medida de nada. Chega aqui e falou, oh, quero fazer isso, isso, isso, isso. Aí ele vai lá e me entende. Já era. É, isso aí, não precisa entender. Só o que quer, Bom, né? Meu camarada. Olha! Ficou prontinha. Olha a perfeição, galera. ó, ó o detalhe. Ó. Qualidade, hein? Acabamento top, rapidinho, já sai na hora, hein? Esse. Fresquinho. Fresquinho. O bolo. O bolo? O bolo. Tá Quanto tempo você vem aqui, amor? Ah, tem anos, hein? Desde o primeiro carro. É? É. Sempre aqui. Tudo que eu precisei foi aqui que eu achei. É isso aí. Ó, pra quem usa aquelas mangueiras. De PU na suspensão A, mas não que é esse encaixe, tem desse encaixe também, tem tudo. olha aqui, todos aqui. Todos E tem os daquele tipos. outro que é rosqueadinho também, que tem o unibolzinho dentro e tal. Ah, você imaginar de mangueira tem. Moleque é ah. bravo. Tudo quanto é tipo. Rodovia, raposo Tavares, quilômetro 39 Em casa. É certinho, já vai em casa tomar um café. é já vai em casa tomar um café. Não fala isso, fala isso. Tá, tá filmando ainda? Então. já, aproveitando a dica: se você for vir aqui e comprar mangueira, e para quem pergunta no canal onde que eu compro os forros de porta, teto e tal, é aqui, ó. já é do lado. É aqui, ó Isso é isso aí, do lado E aí, amor? A gente vai vir aqui, quilômetro 39 Já aproveita, eu moro no quilômetro 43 Já vai lá, já leva um cafezinho para nós tomar Não vai lá para tomar café, leva <risos> o café Entendeu? <risos> e daí a gente toma juntinho Acabou o vídeo? Tá bom, tá bom né? Fala pra galera okay. Espero uhum. que vocês tenham gostado aí do vídeo das dicas. A diquinha do Bidu, aonde é. ele vem Onde eu vou, onde... Vocês podem ter certeza que é onde eu vou é mais barato. Eu não falaria pra vocês que eu tô ganhando desconto, porque não é. É isso eu tô É tô onde a gente quantos anos? E ajudar os comércios também, porque as, as vendas tá meio fracas aí pra todo mundo, então vamos tentar se ajudar. Fechou? É isso Essa aí. Essa é a intenção. Tamo, Tamo junto. junto. Tamo junto. Tamo junto? Tchau.